Olá pessoal, a aula de hoje é o pão de batata. Lembra que na aula passada eu fiz o pão diário. O processo é basicamente o mesmo. A diferença é que no pão diário que eu faço, eu faço o corte. Mas você pode fazer ele sem corte. Por que eu fiz o pão diário primeiro? Porque se você deixar a parede dele mais fina, não tem problema, porque eu vou fazer o corte, agora nesse do pão de batata, que já é a segunda vez, o segundo pão, a parede não pode ficar fina, porque se ela ficar fina, quando você colocar o recheio, o, calo, o recheio ele vai começar a esquentar dentro do forno, então aquele calor, aquele vapor, vai querer sair por algum lugar, e se a massa estiver muito fina, ele vai rasgar, vai estourar, já pegou aquele pão de batata com furo? então esses são os motivos, a parede ficou muito fina, porque quando fermenta, a parede vai ficando mais fina, certo? O pão é desse tamanho, ele vai esticando, certo? Então a parede cada vez vai ficando mais fina, é igual uma bexiga. Então você vai açotando a bexiga, ela vai expandindo e a parede dela vai ficando mais fina. É a mesma coisa com o glúten. O glúten é extensivo e elástico, a massa vai esticando... E conforme ela vai esticando, a parede vai ficando mais fina, ok? A receita, os pesos, tudo, eu vou deixar já disponível para vocês. Aqui eu já tenho tudo pesado, então uma coisa que vocês tem que fazer é deixar tudo já preparado. Então está aqui a batedeira, o que eu vou fazer? Misturar primeiro os secos, ok? Então o que é o seco? farinha, açúcar, sal e o fermento, o fermento você pode usar o fresco, é que no caso aqui eu estou usando o seco, se for o fresco você coloca, eu gosto de colocar junto com o tá com os líquidos, se for o seco ele tem que estar tá junto com a farinha, ok? Então aqui eu vou colocar o fermento primeiro, a ordem importa, tá? a farinha, O açúcar E o sal Por que, que eu coloco o fermento por baixo? Só para a farinha ficar por cima E não, o fermento não ter contato com o sal Porque o sal mata o fermento Certo? Então eu coloco ele separado Vou bater alguns segundos Vou bater alguns segundos só para misturar os secos Ok? Se você for fazer na mão, não tem problema Você mistura ali com o um fouet Mistura na mão mesmo, não tem problema Beleza Coloquei todos os secos, agora eu vou entrar com líquido Certo? Com úmido Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o equipe principal, o que é? Batata, certo? Então, purê de batata. Esse purê de batata eu fiz da batata mesmo. Cozinha a batata e amassei. Você pode fazer daquele purê de batata o desidratado. Sabe aquele da de hot dog? Aquela barraquinha de hot dog, ele não tem tempo de ficar cozinhando uma batata. Então, o que ele faz? Ele pega a batata desidratada, coloca com leite e é assim que ele vai fazer. Então. Tanto faz, é claro que se você fizer da batata sem ser desidratada da batata cozida, o sabor é melhor, certo? Não é industrializado. Então, vou colocar aqui a colher da batata. Ok. Vou entrar com a margarina, pode ser manteiga, pode ser óleo, qualquer tipo de gordura. No caso aqui eu estou usando margarina. Mais uma vez, margarina sem sal. Por quê? Porque já está indo sal aqui. Se você usar uma manteiga ou uma margarina com sal, tem um problema. Porque você já está colocando sal na massa, você vai ter que descontar. Então ficar fazendo esse cálculo é mais difícil. Então é melhor você usar tudo sem sal, porque você já está usando o, o sal na própria receita. E outra, o pão de batata é recheado. Então dependendo do recheio que você usar, se for muito saudável... Pode dar um problema de você usar uma gordura com sal, uma margarina com sal ou uma manteiga com sal. No caso, um recheio que eu vou usar é calabresa, é defumada, então é bem salgado. Tá? Beleza. Qualquer gordura, ovo. Leite. Leite, você pode usar o leite que você quiser. Eu indico o leite integral, porque uma das funções que você usar o leite é você aproveitar a gordura. Então, se você usar o leite desnatado, ele tem menos gordura, bem menos gordura. Tá? Então, eu recomendo você usar o leite integral, mas você pode usar o leite que você quiser, não tem problema nenhum. Quanto mais gordura, mais sabor vai dar, okay? Então, vou colocar um pouquinho do leite aqui. Eu nunca coloco tudo, por quê? O líquido é o que dá o ponto. Tá? Então o leite ele é 85% água. Então o líquido é o que vai dar o ponto. Poderia estar usando a água, eu estou usando leite por causa da gordura, vai dar mais sabor. Então você não coloca tudo, porque se você colocar tudo, pode ser que entre mais líquido. aí se entrar mais líquido, o que vai, ter... o que vai acontecer? Você vai ter que compensar com farinha, certo? Para deixar a massa menos úmida. E aí vai descompensar tudo, vai desbalancear, porque você está acrescentando mais farinha, mas você não está colocando mais sal, mais açúcar, mais margarina, mais ovo, entendeu? Então é melhor você compensar no líquido. O que, que eu fiz aqui para evitar qualquer tipo de problema? Ah, mas pode ser que falte líquido. Pode. Então o que, que eu fiz? Eu já deixei mais um pouco aqui, ó. Na verdade isso aqui não é nem leite, é água. Então eu deixei mais um líquido aqui, poderia ser leite ou água, para se faltar, eu tenho aqui. Ok? Então vou tampar aqui e vou começar a bater. Após eu bater, eu vou, eu vou pausar o vídeo agora, vou bater e vou mostrar o ponto da, da massa, porque você precisa saber a quantidade de, de líquido que vai na, na, na massa. Isso depende muito de farinha para farinha. Então não tem como cravar assim, ó, vai tanto de líquido, porque depende da marca da farinha, depende da safra, então isso aqui, que é a receita que será dada para vocês, é uma quantidade que você tem como base, tem gente que também gosta de trabalhar com uma massa mais úmida ou uma massa mais firme, tanto faz, fica seu critério, seu ok? Então eu vou bater a massa aqui, vou pausar o vídeo, depois quando a massa já estiver no ponto eu volto aqui com vocês, ok? Olha pessoal, eu dei uma parada na massa só porque eu quero que você veja a quantidade de, de água. Ó. Eu coloquei todo o leite, ó, mas você tá vendo que ainda, ó, ó. E tá meio seco, ó, tá vendo, ó? E tá meio seco. Ó. Ainda tem os pedacinhos de batata ainda do purê, ó, que ainda tem que tem que derreter, né, tem que absorver, tá? Porque o purê, eu deixo na geladeira para baixar a temperatura da massa. Ó. Então esse é um sinal que ainda, ó, ainda falta falta mais líquido ó. Tá? Então, Eu coloquei todo o leite Vou deixar bater um pouco mais Para a batata soltar água Então eu vou esperar absorver a umidade de toda a batata Porque o purê ainda não incorporou tá? E se necessário eu acrescento mais líquido Pode ser leite ou pode ser água Ok? Pessoal, eu tirei a massa. Então eu tô dando só um close com outra câmera aqui pra vocês poderem ver, ó. Tá vendo, ó? A massa, ó. Ela tá lisa, ó. Diferente daquela outra massa, tá? Você que decide se você quer uma massa mais úmida ou uma massa mais firme, tá? No caso, eu não precisei adicionar líquido essa, nem água, nem leite, tá? Mas tá vendo? A massa tá lisa. E aí você vem e você vem esticando ela, ó. Ela vai abrindo um véuzinho, Ela vai ficando transparente, Tá vendo? Ó Vai ficando transparente, ó Tá? Esse é o ponto que dá pra você saber Quanto mais mole você deixar, mais fácil você fica de abrir o véu e chegar no ponto de véu Mas fica a seu critério Tem gente que gosta de uma massa mais firme e tem gente que gosta de uma massa mais mole, ok? Então vamos lá, regulei a câmera Tá vendo? Então a massa tá aqui a, a mão aqui ó fechadinha tá ó coloca a massa aqui ela fechadinha então a força que eu vou imprimir da minha mão tá vendo aqui ó contra a mesa é o que vai deixar ela lisa então você pode girar da esquerda para direita direita para esquerda o que for mais conveniente e mais confortável para você um, umas oito voltas é o suficiente, então né? se você quiser fazer mais ou menos não tem problema, tá vendo? Então mais uma vez, ó, você pega a massa aqui, ó, com a mão fechada, encosta os, a, as pontas dos dedos na mesa, ó, e você vai forçando essa parte da mão contra a mesa, ó. ele vai ficando liso, ó. Se ele não ficar liso, é que está faltando você bolear. Não adianta você querer fazer assim, ó. Assim não resulta em nada, tá vendo? Então, mais uma vez, fecha a mão, coloca aqui, ó, e boleia. Agora eu vou mostrar para você quando estoura, que é o excesso de boleamento. Então, aqui é o glúten. O glúten é extensível e elástico, ok? Se você bolear demais, você vai estourar a rede de glúten. Vai estourar a massa. Então, olha só. Eu vou bolear demais, ó. ó. tá liso, certo? Você tá começando a ver essas pequenas ranhuras? É porque eu tô estourando, ó. Então, ó. Eu vou estourar essa aqui de propósito. Eu não sei quem vai comer. Mas, vamos lá. Quero mostrar para vocês o que acontece, ó. Tá vendo, ó. Ela começa a estourar, ó. Lembra do começo do, do, do vídeo que eu tinha mostrado para vocês que... Ele fica. Que nem quando ela estava batendo a massa, ela estava meio. Estourada, assim. com, com, com Cheia das ranhuras. Aqui fica do mesmo jeito. Ó, você vai forçando, ó. Ela vai. Estourar, ó. Ela começa a estourar toda, ó, Você vai fazendo, ó. Ela vai estourando, tá vendo, ó. Vai ficando cheio das ranhuras. Como é que você tira essa ranhura? Um dos eixos, é de você jogar um pouquinho de farinha e dar uma goleada. Não vai tirar toda a ranhura, mas vai dar uma disfarçada, tá vendo? Isso aqui fica igual a... Sabe pó de arroz? Ou quando as pessoas querem disfarçar algum defeito no rosto, que aí tem... O pessoal coloca pó de arroz ou coloca algum, alguma maquiagem, isso aqui é a mesma coisa. Então se ele estourar, você joga um pouquinho da farinha, a farinha vai fazer o papel da maquiagem ou lá do pó de arroz, lá para disfarçar a, as imperfeições, tá? os buraquinhos, as rugas, ok? Então, ó, olhando aqui, ó, tá vendo? Ele ficou liso. Está um pouco diferente desse aqui, ó, Tá vendo que esse aqui está um pouquinho estourado? Ó, tá? Esse aqui está um pouquinho estourado. Isso aqui é a manchinha da, da batata, tá? Fica tranquilo. Ó. Tá liso, ó. Então, mais uma vez, ó. Pega aqui, ó. Ok? Então, você tá vendo que... É um pouco inconveniente a massa ficar mole? É. Só que tem um lado bom. Ele é mais fácil de bolear, ó. Muito mais fácil de bolear com a massa mais... Mole. Ela não precisa estar extremamente mole, mas ela estando um pouquinho pegajosa ela facilita. Tá? Então fica a seu seu critério. Okay? Então aqui está boleado as oito massas. O que, que nós temos que fazer é esperar a massa dar uma relaxada. Porque quando você faz esse processo de bolear, a massa fica tensa, o glúten vai ficar tenso. Então a massa ela não estica tanto. Mas qual que é a vantagem de você fazer o um pão de batata? O pão de batata, a massa fica extremamente macia, certo? Essa é a vantagem da batata. Então, quando você come uma coxinha feita de massa de batata, ela é mais gostosa, ela é mais fofinha. Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, a vantagem de você usar a batata é que você não precisa ficar esperando muito tempo o glúten relaxar. Então, normalmente, quando nós fazemos algum outro pão... A gente deixa lá 10, 15, 20 minutos, dependendo da temperatura também, né? Porque se ficar muito tempo, começa a fermentar muito rápido. para você poder abrir e rechear. Só que quando a massa é mole, igual a massa de ontem, do, do, do vídeo do, do, do pão de alho, você percebe que não precisa relaxar tanto. Não precisa esperar ela relaxar, porque a massa já tá mole, tá? Então aqui eu vou dar uma pausa no vídeo. E aí nós vamos começar a rechear, ok? Então vamos lá, pessoal. A massa, a parte lisa, que está para cima, ela vai ficar para baixo, ok? Nós vamos achatar ele aqui. Se começar a grudar um pouco, você joga um pouco de farinha, bem pouquinho. Ó, então, achata, tá? abre ele bem. Parte do meio mais firme, ok? Essa parte do meio, ela vai ficar mais espessa, tá? Ela vai ficar mais grossinha, por quê? Pra não estourar, ok? Então você vai abrir ele bem, e vai pegando todos aqui, ó, você vai abrindo. Você pode trabalhar na limpa do seu, já abrir todos de uma vez, ou vai abrir um de carro, fica seu seu a parte do meio mais espessa e você abre bem as bordas, evita de esticar assim que vai rasgar. Então tenta ir mais achatando. Tá? Não pode ficar muito fina, porque senão vai rasgar. A ponta pode ficar fina, porque como você vai fechar, a ponta vai ficar virada para baixo. Então, não tem problema nenhum Ok? Ó Esse aqui Tirei com 40 gramas Calabresa Já deixei ralado E fiz uma bolinha Para ganhar tempo Então você já deixa já tudo preparado Fica mais fácil Isso aqui é algo mais firme Então é mais fácil de você trabalhar Se você está com dificuldade Você pode fazer uma, um cimentinho aqui com requeijão Fica a seu critério Tá? Esse aqui eu fiz só com calabresa 40 gramas E essa massa aqui tá com 70 Lembra? Coloco ele aqui, ó Venho e fecho, lembra que eu falei ontem para fechar igual uma trouxinha, ó, mesma coisa, fecho igual uma trouxinha, tá vendo? Quando a massa ela é mais úmida, ela não é tão seca, tá vendo que fica fácil, ó, só dá uma bolhadinha aqui só para fechar, ó, pronto. pega pegar mais uma aqui, ó, então a parte lisa que tá pra cima, ó, viro pra baixo. Vem e volto achatando okay? Lembra O meio Um pouquinho mais espesso tá? Espeço quanto? Meio centímetro okay? Se quiser deixar um pouco mais espesso Problema nenhum Vai depender muito do recheio que você está Se você pega um recheio Que queijo A chance de estourar é muito grande né? É melhor você deixar mais espesso mesmo okay? Porque a parede Ela vai ficar mais fina Porque quando o pão fermentar Lembra que é igual uma bexiga? Então, quando fermentar, a bexiga não expande. Também então, se vai soprando, ela não vai expandindo. A massa é a mesma coisa. Ela vai expandindo. E aí as paredes vão ficando mais finas. Certo? Então, aqui, ó. Vem, ó. 40 gramas. Coloquei ele aqui, ó. Vem. Fecho. Igual uma trouxinha. Fecho ele aqui, ó. Dou uma goleada de leve. Porque se você ficar bolhando muito, você vai afinando as laterais Se você afinar a lateral, o que vai acontecer? Ela vai estourar Certo? Bom, deixa aqui separado Você está na dúvida? Diz, ah, qual está recheado e qual que não está? É sempre bom você deixar separado Mas na dúvida vem aqui e pesa então, Esse aqui está com 70 e esse aqui 70 mais 40 Beleza? Mais uma vez, pega a massa, ó, vira a parte lisa Pra baixo, vem aqui, tá um pouco úmida, não tem problema, vem, ó, achata e abre minha bordinha, tá? O meio mais espesso, lembra? E as bordas pode deixar mais finas, não se preocupe, porque a borda vai ficar pra, pra baixo, certo? Então, ó. 40 gramas. Coloquei. Okay. Fechei. Dou uma leve boleada. Só pra fechar bem. Eu tento deixar sem ficar aparecendo muitos cantinhos aqui, ó. Não vai dar problema, mas esteticamente não fica muito bonito. tá? Então vamos outro aqui, ó. achado mais uma vez meio mais espesso as bordas você pode abrir bem evita de você esticar assim porque você vai rasgar tá? você vem e vai só dando as apertadinhas assim de leve aqui. pega a bolinha aqui calabreso Pode fazer o recheio que você quiser, se você é vegetariano, faz uma outra coisa, sei lá, de soja. Faz com o recheio que você quiser. O importante é que você aprenda o processo, depois o recheio, a criatividade é sua. Mesmo porque a receita também, não existe a melhor receita. Isso é marketing, você faz a receita que convém melhor para você, que você vai fazer a sua família, o seu cliente, você concorda que o gosto, do pessoal que mora no sul é diferente do gosto do pessoal que mora no norte ou mesmo aqui, eu estou em São Paulo né? você pega um bairro, o pessoal tem um gosto você pega um outro bairro, o pessoal tem outro gosto então não existe esse que ah, é melhor, essa é a melhor do mundo esse é, esse é marketing, o que é melhor é aquilo que funciona para você é, que é prazeroso para você, o que o seu cliente gosta e okay? eu vejo dessa forma então você pode alterar a receita da forma que você quer. O é importante é você aprender o processo. Como você vai misturar a massa, qual que é o ponto da massa, como você vai rechear, saber o ponto da fermentação, assar, ok? Então, para mim é mais importante que você entenda a questão do processo. A receita você altera para qual você quiser. O recheio você altera para qual você quiser. Tem gente que não gosta de calabresa, tem gente que não gosta de queijo, tem gente que gosta de presunto se você for mais rico, você pode usar algum recheio, sei lá, presunto, ah, uma coisa assim, mais, mais caro aí, okay. Então, coloquei o recheio aqui, ó, venho, tá vendo? Quanto mais você abrir, tá vendo que fica aqui, ó, com mais, mais fácil? É mais fácil você fechar, você concorda? Se você pegar um desse aqui e você não abrir muito, ó, você concorda que fica difícil para você fechar? Certo? Então aqui ó, ele tá mais aberto, fica mais fácil de você ó, Fechar Fechei aqui ó Não tem problema, porque isso aqui, essa parte feia, ela fica para baixo A parte lisa, fica para cima, então não se, não, se, não se preocupa não Coloquei Vamos lá Falei todos esses daqui Coloquei aqui. Não sei se essa dele vai caber as 8, né? Se a gente coloca só 6. Lembrando, você também pode fazer o tamanho que você quiser, né? Ou mais é seu. Você faz com o peso que você quiser, a quantidade de recheio que você quiser. Aqui eu estou fazendo um padrão assim que eu, eu acho satisfatório. aí se 65, tem gramas de massa. E aí o recheio. Mas cobrar recheio melhor, né? sem estourar Você vai cobrar por isso, né? Então é melhor você cobrar bem por algo bem recheado do que você cobrar, mesmo que você cobre mal por uma coisa que tem pouco recheio o cliente não vai gostar do mesmo jeito, certo? Independente do preço que for Às vezes mesmo se for de graça a pessoa não vai ficar insatisfeita porque não tem recheio Capricha bem no, no, no recheio Aí a questão do pulso que você que vê o tipo de recheio que você vai querer, a região que você mora, qual que é a aceitação do pessoal em relação àquele recheio. Okay? Então, fechadinho aqui, o teu Uma boleadinha. Não boleia muito, porque senão as bordas vão ficar muito finas e não fermentar o calor vai fazer o quê? o papel vai ter que sair por algum lugar as paredes estão mais finas vai estourar ok último essa massa está tão lisa que depois se a, for a parte de cima ou a parte de baixo ela vai ficar lisa da mesma forma essa é a vantagem de você usar uma massa bem macia e uma massa bem hidratada. Tá? ela fica lisa do mesmo jeito A última bolinha. Coloco aqui. Essa aqui eu só ralei a calabresa, tá? Mas se você quiser, sei lá, colocar cebola, salsinha, tá? colocar o seu tempero aí, fica o seu critério. Mais uma vez, é questão do processo. O recheio. O restante é, fica teu, teu critério, você que dá o seu, seu toque. Ok? Então, aqui, ó. Vou colocar isso aqui para não atrapalhar a gente aqui, colocar aqui do meu lado. O que, que eu fiz? Já tem que deixar tudo já preparado. Lembra da outra aula que eu mostrei? Esse aqui, ó. Esse aqui, ele vai assar melhor. Por quê? Porque ele é mais baixo aqui. ó, Tá vendo? Então, por ele ser mais baixo, ele vai assar melhor. Então, você vai fazer o que? Você vai colocar ele aqui e, no caso, eu coloquei um tapetinho, tá? Você pode untar com óleo, não precisa colocar óleo de farinha, você pode usar um óleo mesmo, tá? Então, esse tapetinho aqui, ele ajuda bastante. Então, eu coloco ele aqui. E aqui, por ele não ser tão alto igual essa daqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai assar melhor, porque o calor vai passar melhor, certo? Então, ó, parte de baixo fica para baixo. A única coisa que eu fiz nessa assadeira foi untar um pouquinho as beiradas. Por quê? Porque se ele crescer demais e encostar na beirada, ele não muda. Mas esse tapetinho aqui quebra bastante grama. Você não precisa comprar um tapetinho desse, pode só simplesmente untar. Deixe deixa um espaço para ele não grudar, porque quando ele fermentar ele vai crescer e pode ser que gruda um no outro. E aí quando você for soltar fica aquela marca de um grudado no um outro, não é bacana. Aqui. Dá para colocar outro aqui no meio, Eu acho que vai caber oito aqui sim. Sempre dá uma apertada, tá? Porque ele não ficar movendo para lá e para cá, porque tem algumas assadeiras que não são muito retas. E também quando você pega, você faz assim, ó. Ele dá uma escorregada. No tapete ele dá uma segurada, mas dependendo da quantidade de óleo que você colocar, se você der uma viradinha assim, ele aí cai e junta tudo um no outro, não fica bacana, vai grudar tudo. O que, que você vai fazer? Para essa massa não ressecar, você coloca, deixa ele dentro de um armário. É, não importa onde você vai deixar, a questão, o que resseca é a passagem do, do ar. Então, se você deixar aqui em cima, aqui tem uma corrente de ar, então ele vai ressecar. Se você pega e coloca num armário, aqui por exemplo, aqui é um armário, vou colocar aqui dentro desse armário, então não vai passar uma corrente de ar. Tem gente que coloca pano em cima, eu não, não acho bacana você colocar um, um, um pano em cima, mas porque pode grudar e tal. Eu, não acho bacana não, mas você pode colocar ele fechadinho dentro do armário, ele vai fermentar. Se você quiser acelerar a fermentação, você tem que colocar alguma coisa mais quente dentro. Você vai colocar dentro do armário aqui, você pode colocar, esquenta uma água, um pouquinho no micro-ondas e põe dentro do armário ele vai ficar tipo uma estufa. Eu não vou fazer isso porque esse, esse armário aqui é de madeira, então você fica pegando umidade ali e vai estragar esse armário aqui. tá mas se o seu armário for, for de metal inox, né, por exemplo, que a gente usa nas padarias, tem problema, a gente uma panela de água fervendo, lá uma panela de água quente, fica aquele vapor, aquela umidade, uh, vai fermentar mais rápido, tá? mas não é necessário aqui. Tá? Então não. eu vou pausar o vídeo, vou colocar aqui dentro do armário, vou deixar fermentar, depois eu vou mostrar para você o ponto da fermentação, e aí a gente vai pincelar com um ovo ou gema e manda para o forno, tá vendo ele ainda tá firme, ó. Tá? então vai ser aquele ponto que você vai apertar e ele vai voltar devagar, então na hora de ir para o forno eu vou deixar fermentando aqui, vou marcar o tempo, hoje tá, deu uma esfriada agora à noite, então vamos ver quanto tempo vai demorar para fermentar, não tem essa questão de, é um tempo cravado, porque depende de quanto de fermento que você colocou, depende da temperatura, ambiente, Tá? O ambiente que eu falo não é lá fora, é do local da, da, da onde você está fazendo a sua produção okay? E depende da quantidade de líquido também que você colocou. Se você deixar a massa mais mole, ele vai fermentar mais rápido Porque o fermento gosta do quê? Gosta de umidade okay? O calor e umidade Então vai depender da temperatura ambiente E da umidade que está o, o seu pão tá? E a umidade do, do ambiente também influencia okay? então, Vou pausar o vídeo Vou deixar fermentando e daqui a pouco a gente volta para colocar no forno. ok? Pessoal, hoje está muito frio. Esse pão demorou quase duas horas e meia para fermentar. Não adianta ter pressa. O pão tem que ir pro o forno no tempo certo de fermentação. Se ele for antes do que vai acontecer, o pão vai ficar pesado. Por quê? Porque não deu o tempo dele expandir. Então, imagina como se fosse uma bexiga. Então, a bexiga, quanto mais ela estiver expandida, dá uma impressão de leveza, certo? Então, como vai ficar com um volume maior, consequentemente, ele vai ficar mais leve, ok? O que eu quero que vocês prestem atenção é aqui, ó. ó você aperta, tá vendo? Ele volta, ó lentamente tá vendo ó, ó esse é o ponto se você apertar e ele voltar muito rápido é porque ainda falta fermentar falta expandir ainda se você apertar e ele não voltar é porque já passou do, do tempo então ó você aperta e ele retorna lentamente ó ó lentamente acho que aqui vai ficar mais fácil tá vendo ele volta lentamente é um ponto tá vendo aqui está voltando lentamente ele está voltando lentamente agora o que nós vamos fazer hora de pincelar ó, o ovo não adianta você bater pouco você tem que bater até espumar então o segredo de é você segurar aqui ó o garfo leve se você apertar muito o garfo você não consegue girar muito O segredo é deixar o pulso solto então ó, quanto mais você espumar mais rápido você quiser melhor ele vai misturar então, tem que espumar, ó, e tem que espumar e ficar uma coisa só porque se você porventura não me estudar bem o que vai acontecer, nada que você pincelar vai escorrer. Uma parte vai ficar com gema, outra parte com clara vai escorrer e não vai ficar uma coisa uniforme. Tá? Então aqui, ó, nós vamos pincelar. Então o segredo aqui quando você for pincelar, é pincelar ele por inteiro. Ó. Não deixar nenhuma parte sem pincelar e sem deixar escorrido, tá? para não ficar com aquela má impressão. Se você não quiser pincelar, fica a seu critério. É mais para dar uma cor tá isso aqui é puramente estético não tem nenhuma outra função a questão aqui é que se você pincelar com ovo ele vai ficar um pouco mais claro se você pincelar somente com a gema ele fica mais escuro que a gema é mais escura certo então fica a seu critério você escolher se vai ser só com gema ou só com ovo aqui o que, que eu fiz, eu quebrei um ovo inteiro e mais uma gema porque esses ovos aqui, as gemas estão ficando bem clarinhas né? então eu optei por colocar um ovo e uma gema se você quiser diluir também com água ou com leite para ele ficar mais claro também fica a seu perifério, vai tá? é no seu gosto de deixar ele mais claro ou mais, mais escuro. Quando você for pincelar, pincela para a parte do lado, né? se você pincelar assim, ó, pode marcar espalhar bem, tenho certeza que pegou todas as partes, ok, então agora ele está pronto, vou colocar no forno, forno pré-aquecido, nesse meu forno eu deixei na mesma temperatura igual do pão de alho, deixei com 180, e você tem que ir testando no seu forno, esse meu forno aqui é um forno caseiro, então o chama vai ficar ligado direto. Se você for trabalhar com um forno de laço um forno turbo, provavelmente o tempo vai ser diferente. Okay? Então, mais uma vez, se você quiser ter certeza, o que, que você faz? Você compra um termômetro é, para forno, ele fica... Tem um ganchinho, você pendura assim e ele fica dentro do forno, você consegue saber a temperatura, é um termômetro analógico, ele é de ponteiro deve custar 25 a 30 reais mais ou menos aí na internet é uma recomendação que eu, que eu dou para vocês ok? então vou mandar pro forno depois de assado eu volto para mostrar para vocês como é que ficou okay? pessoal, o pão está assado levou 30 minutos para assar ok? esse pão demorou mais tempo do que o pão de alho porque? porque o pão de alho nós fizemos um corte certo? abriu então, o calor pega também na parte mais do meio que, que o pão teve um corte. Esse pão aqui fechado, então ele demora mais tempo a assar. Outro fator que leva esse pão a demorar mais tempo para assar é o fato de ele estar tá recheado. Então, tudo que tem recheio, ele demora mais tempo. O segredo, mais uma vez, é o quê? Você usar um termômetro. Então, você quer saber se está assado? 96 graus. Esse aqui eu tirei com 96. Como é que eu fiz? Eu coloquei o termômetro, o termômetro culinário, espetei ele. Só que no espeto, você tem que pegar na parte do meio, né? você tem que pegar na massa. Não adianta você vir com o termômetro laser, porque o laser ele só pega a parte externa. Você quer saber se ele está assado por dentro, ok? Por isso que tem que ser o termômetro de espeto. Eu vim e espetei. A parte aqui de baixo. Por que que eu não espeto a parte de cima? Primeiro que vai ficar feio com um furo em cima. Tem cliente que vai achar que teve algum problema. Segundo, eu não quero pegar a parte do recheio. Então eu normalmente espeto aqui assim, nessa parte de baixo. Aqui, assim, tá vendo? Porque eu sei que só tem massa. O segredo é o que? 96 graus. Outra coisa que eu gostaria que salientar é o que? O pão ainda tá morno.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 Aí às vezes a pessoa coloca a mão assim, ah, tá frio, mas lá dentro, no meio da massa ainda tá quente. E aí se não der, se der uma diferença maior do que 2 graus em relação à temperatura ambiente, o que vai acontecer quando você embalar, ele vai suar. E consequentemente vai durar menos tempo, vai embolorar. Ok? Então essa é a, a dica. Vou colocar esse aqui desse lado, agora ele esfriou. Ok? Esse pão acontece o seguinte. Depende do forno que você está. Então, se você estiver num forno turbo, que é aquele do ventilador, ou se você estiver num forno de laço, provavelmente não vai acontecer isso aqui. Está vendo que ele ficou bem escuro aqui? Ó. Por quê? Porque no forno turbo, ele não recebe calor por baixo. No forno de laço, ele vai receber o calor de baixo, da pedra. Porém, quando ele chega na temperatura, o laço desliga. Então, vamos supor que eu deixei a 180 graus. Quando o forno chegar a 180, ele desliga. O forno não fica ligado direto. Então, você colocou o forno para 180, então eu estou falando do forno profissional, de laço, ou de laço aquele de pizza que tem a pedra embaixo, né? ou aquele tubo que tem o ventilador. Se você colocou 180 graus, o que, que vai acontecer? Quando ele chegar lá no 182, 183, ele vai desligar. E aí, depois, quando ele baixar, chegar lá no 177, por exemplo, ele vai ligar. Então, ele vai ficar nesse intervalo de 177 a 183, na média da 180. É igual a geladeira. Geladeira você deixou. Lá, naquela temperatura, não tem hora que liga o compressor Tem hora que desliga Por quê? Porque se ele chegou naquela temperatura, ele para Depois, se ele precisar, ele liga Aqui, no fone, é a mesma coisa Porém, no fone caseiro O que acontece? A chama fica ligada direto Então, ele fica recebendo calor Durante esses 30 minutos Ele ficou recebendo calor aqui embaixo Então, consequentemente, ó, ele ficou um pouco mais Queimadinho Um pouquinho mais escuro Um pouquinho mais, tá vendo? Um pouquinho mais duro, o ponto está é macio Porém, essa parte de baixo vai ficar mais dura, porque devido ao forno. Aí você vai falar, ah, mas o forno de lá você recebe calor embaixo. Ok, ele recebe calor de cima, que ele tem uma resistência, e o calor de baixo. Só que ele desliga quando ele chega na temperatura. Eu vou cortar aqui para a gente ver como é que ficou o interior. Vou cortar de alguns aqui, e aí vamos ver como ficou. Okay. Quando você vai cortar com um quem ainda está quente, se você apertar muito, a massa vai compactar. Então o segredo o que, que eu faço, eu seguro uma faca aqui, uma faca de serra. só coloco em cima e vou fazendo só com a velocidade, com o peso da faca, se eu forçar, o que vai acontecer vai compactar a massa, tá? então você espera esfriar para cortar, mas aqui no caso dá para cortar com ele o que eu vou fazendo, tá vendo? é só com o peso da faca, eu vou na velocidade, aqui, com o peso da faca, ele corta, ele não compacta. Como ele ficou Ok tá vendo? Eu cheio dele Vamos cortar mais um Porque ó, se eu apertar ele muito com a faca, o que vai acontecer? Ele vai compactar aqui, ó, tá vendo? Ó? Não é isso que a gente quer Então quando você for cortar qualquer coisa quente Evita de apertar demais Então vamos cortar esse outro aqui ó. Novamente, pega a faca, só com o peso dela ó, Uma faca de serra, ok? não bota força, só velocidade vem cortando até o final tá vendo? essa parte de baixo aqui, ela tá mais sequinha é ressecada, por quê devido ao forno, é o tipo do forno então é um forno caseiro, não é um forno profissional você vai ter alguma diferença, com certeza okay. deixei aqui Vou cortar mais um o último aqui vamos escolher um aqui Ó, outra coisa que eu quero salientar, você está vendo, ó, não ficou nenhum escorrido. Ó. Por quê? Porque se por igual. Ah, mas eu gostaria de meu pão mais escurinho aqui. Ok. Coloca mais gema. A gema tem cor, a clara não. Então, coloca mais gema. O que, que acontece se você deixar mais tempo? Então, se você deixar esse mais tempo para ele pegar mais cor, ele vai dar um problema. Por quê? Com 96 graus, que foi o que eu tirei aqui, ele está assado. Se você deixar mais tempo, ele vai subir para 98, por exemplo. O que vai acontecer? Consequentemente, ele vai escurecer, sim. Porém, você concorda que ele vai ter uma perda de umidade, ele vai ressecar mais, ele vai ficar mais assado do que deveria. Então, o que vai acontecer? Seu pão vai durar menos tempo, a validade vai ser menor. Por quê? Porque o pão, ele recebe. Tem então, um processo de retrogradação. Depois que ele está assado, o pão começa a ressecar, ele começa a expulsar toda a umidade para o ambiente. Então, é por isso que o pão resseca então o que acontece? se você assar ele por mais tempo você está tirando a umidade dele Então, consequentemente ele vai durar menos tempo então não adianta você deixar ele mais tempo não é que não adianta não é recomendado então se você quer deixar mais escuro coloca mais gema tá? esses ovos aqui, daqui de casa estão realmente bem mais clarinhos então eu coloquei um ovo e mais uma gema se você tivesse mais escuro acrescentava outra gema ok? fazer o corte do último para finalizar macio certo Pão de batata essa parte de baixo ficou um pouquinho mais ressecada mas porque fica recebendo calor direto do forno certo o forno é caseiro o forno é doméstico na verdade aqui. Vou esse aqui. então você está vendo totalmente assado recheado ok e tá macio Está finalizado Pão de batata Você pode escolher o recheio que você quiser Lembrando que se você, Esse aqui eu usei calabresa Se você usar queijo Sabe o que vai acontecer? Esse aqui ele vai ficar um buracão Porque quando o queijo derreter Ele vai descer ele todo Então ele fica mais pouco Quando você usa o queijo Porque o queijo ele derrete E aí ele compacta ele tudo para baixo Porque aí Tudo que usar queijo, queijo Tudo que derrete Ele tem uma tendência Que ele vai ficar um buracão E o queijo, o requeijão Seja lá que você usar aqui derreteu, ele vai ficar na parte de baixo. Esse aqui como é calabresa, é carne, então ele pega toda essa parte inteira. Ele sempre vai ficar uma parte de cima aqui mais oco por causa do calor. Ele vai perdendo umidade, ele vai baixando aqui e a umidade vai subindo. Então é normal ele ficar com um espaço aqui. Tá? Se você usar o de queijo, alguma coisa que derrete, o espaço vai ser bem maior. Queijo vai ficar meio oco, É normal. Agora, quando você usar carne, ele vai ficar só um pedacinho aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, eu quero que vocês vejam quando o pão passou do momento de ir forno. Lembra quando eu falei quando você aperta ele volta rápido, quer dizer que ele precisa fermentar ainda? Quando você aperta e ele volta devagar é o momento que ele tem que ir pro forno quando você aperta ó ele fica essa marca ó que já passou do ponto tá vendo ó e não volta ó. ele volta muito pouco tá vendo ó ó você aperta ó ele fica afundado ó. tá vendo que ele tá ó, ficou afundado ó. você aperta ó, ó. Ele fica afundado, ele volta pouco mas fica afundado. Ele tem que voltar por inteiro. certo Outra coisa que você pode perceber é que ele começa a ficar umas. como se fossem umas bolhas assim. Ó. Ele começa a ficar mais claro. Não sei se no zoom vai conseguir ver. Ó. Ele começa a ficar umas bolhas aqui assim, tá vendo? Isso quer dizer que o que? A massa já esticou demais. Então quando ele fica com essas bolhas, quer dizer que a massa já esticou demais. Passou do ponto, a massa tá ficando muito fina, ela não tem mais resistência para conseguir suportar o próprio peso. Então a tendência dessa massa é o que Cada vez mais esticando, esticando chega uma hora que ela não aguenta o próprio peso e puff, ela abaixa, tá vendo? Então ela começa a ficar cada vez mais fininha, esses buraquinhos aqui, essas bolhas, e aí chega uma hora que, ó, ela mesmo vai chegar e vai começar a fazer o que Vai começar a abaixar, tá vendo? ele já não aguenta mais o próprio peso, tá vendo? A estrutura dele aqui, tá vendo? Que tá cada vez ficando mais achatado, ó. Tô passando a mão, ó. Ele tá ficando achatado, ó. Vai chegar uma hora que ele, pum, ele vai afundar. Então, se ele começar a afundar, quer dizer o quê, ó? Que o pão já passou do ponto de ir pra, pro forno, Ok?